Aqui no município de Trairi, na volta do oeste O veículo da colidiu com uma viatura da PM Segundo testemunhas, a viatura avançou a preferencial E bateu de frente com o caminhão A viatura ficou muito danificada na parte da frente Enquanto o caminhão, com apenas alguns arranhões Todas as ruas que davam acesso ao acidente foram interditadas O que gerou confusão para quem não era do município de Trairi e, em alguns momentos, até engarrafamentos. A senhora viu como foi a o acidente? No momento que bateu, eu não vi. Eu vi, sair fora, quando eu sai fora, já tinha gente aí, já eu, era a hora dos policiais irem descendo. Desceram o rapaz e aí já nessa né, ele com palavras, né, chamando de vagabundo, que ele estava toido, que queria matar a polícia e coisa e tal. Aí o rapaz... Ficou calado, não respondeu nada. Aí você pensa puta algema no braço do rapaz, aí deu um tapa na cabeça, o rapaz se no carro. Aí ele disse assim, você tá preso, aí jogou na viatura e já ia tirar. Só que já tinha chegado muita gente. Aí eu fiquei aqui de longe, que eu não gosto de falar essas coisas, aí eu disse assim, rapaz, a polícia tá errada, não deixa de tirar o carro daí não, não pode tirar ele não. Aí o pessoal gritava, deixar a gente fizeram muita gente, fizeram uma zoada aí, ele não, não tirou a viatura. Aí com muito pra ele mandar pessoal desce, desce, desce, o rapaz desceu da viatura, rapaz, não desceu, tenho que. Os policiais tiraram o rapaz da viatura, tiraram a gema dele, mas quando ele estava dentro da viatura, teve gente que viu que eles agrediram o rapaz, bateram no rosto do rapaz, acreditam que foram né? Ele mandou rapaz de vagabundo e tal. Depois da perícia, a viatura foi enviada para Fortaleza para ser consertada. Não é porque seja polícia que tem a autoridade de fazer a coisa, é, se a polícia mesmo está errada. Porque eu moro aqui, trabalho aqui em frente da minha casa, eu sempre vejo esse pessoal, todo dia que trabalha nessa firma, passa bem devagar, faz a curva bem devagar aqui, porque são caminhões grandes, pesados, também não tem como vir com muita rapidez. E a polícia estava vindo, acho que com rapidez. Porque vê os rapazes entrar e, e bate, e certamente ele está ruim. apressado para alguma coisa, eu não sei. Porque vê os rapazes entrar e, e bate, e certamente ele está ruim. apressado para alguma coisa, eu não sei.